Vamos se ligar, hein? Assassinara. Muito não, tio. Vou, vou falar a verdade. Bicha! Primeiramente, vamos ter que curar o rinho, ó. Última plantinha, tio. Oh, meu Deus do céu. Essa daqui, ó. Última erva cidreira nossa. Vamos ter que achar mais plantinha, tio. Ô oh, meu tal, tá. ó, aqui, tem uma aqui, ó. O também tá sentindo o cheiro de plantinha, ó. Munição, não. É munição é da arma que o cabine nem usa. Beleza. O já dei um pulinho. Foi, foi, rapaz! Vamos se ligar, hein? Ó, o que, que acontece aqui? Não tô lembrado não. Vamos local surpresa aqui. Ó, ó, mais dois barril, vamos ficar esperto, ó Munição podre Munição, tio, munição Outra munição, descomprei, agora escopeta, já já tá melhor Pois é, tem, tem umas paradinhas lá embaixo, hein, tio. Eu só não lembro, de, ali, tio, atrás daqueles barril grego ali, ó Ó, se liga com o que o Leon tá ligado, desligado ó, vamos se ligar, hein Tem, rola, ó Bracelete do amor Já vale 2.500 dólares Vale mais do que dinheiro, hein, tio é hoje. O que que acontece? Simplesmente, vamos continuar na trilha do amor Adrenalina que pegamos tudo, hein? Vamos subir dentro do elevadorzinho aqui, que é o último disso que falta pra gente subir essa torre grega aí. Simplesmente gigante. Ó, Silêncio, tio. Quando tem silêncio no jogo, é legal. Porque tá calmo, tio. Já não tem uns carinha pilantra tirando os arco-flechos dentro do olho do caverninha. É legal! E nada mais, se simplesmente tem um carinha aqui, profissional que sempre chega antes que você, porque ele é ninja, tio. Ele é paraquedista, alpinista, profissionalista e paraguaísta, hein? Antes se ligar. O que acontece, rapaziada? Vamos primeiramente... Olha aqui, tio, olha o presente. O cara deu presente pro o caverninho. Que lindo, cara! E um spray, hein? Oh, meu Deus, salvei. Ah, rapaziada, simplesmente temos welcome. altas paradinhas para vender. Sim. já vende esse Brasil Nelson aqui. 8.500, <risos> <risos> cristal mendigo. Nossa, that 10 mil, <risos> tio. Espinelson, mais 4 mil. mil. <risos> oh, Leon, você you. tá ligado nas coisas, dele? O que, é que, que acontece? 100 mil para a gente equipar. Rapaziada, vamos pegar o pistolador aqui. Se a gente meter 30 mil dentro do dessa arma, a gente já Is mete mais bala nela, pra ela ficar mais profissional ainda. <risos> gente já Thank mete you. mais 30 Como é 35? É bem caro, hein, tio? Ah, oh, meu Deus do céu. Pois é, tem o rifle também, tio. o rifle merece ter amor também, ó. Oh. Vão, vão, vamos brincar esse rifle, stranger? primeiramente, hein? Ó. <risos> Mais capacidade pro rifle. Daquele jeito. <risos> ah. Rapaziada. <risos> Riflamos tudo, hein, É, O rifle tá profissional. Beleza. Porta grande, tio. Vamos ficar ligado. Resident Evil Porta Grande já tá ligado. Hein? Beleza. Vamos entrar lá, tio. Vamos ver qual é que é. Ó. Ixi! Anãozinho com seu capanga profissional. E... Nada mais que uma orquídea grega, simplesmente com forma de um orifício estranho. Mas o cabelinho está ah, preparado, hein? ó. Pô, oh, meu She Deus, é isso É mesmo? Pois é, os caras saíram de, de lanche, hein, tio. Deixaram o rio pra trás. Ó. Eu acho que é hora paid eu due meus towards your para a sua imprensiva e como é que é o negócio? Mr. Kennedy. Peraí, tiozinho, vale isso. Cobrinha. Mas, então, eu ia virar Super Saiyajin 2. é, é não tem problema não, tio. Eu tô com essa arma tudo equipada, Pode mandar ele. Pera Que porra, aqui Você é muito lógico, Pronto, e aí? Ó. Oh, Ó. Oh. Peraí, tios. Oh meu Deus! Rapaziada! Oh, dança o negócio! Oh meu tem zoinho! Rapaziada, o cara vai ter zoinho! Pra que você fez isso? Ele é um zoinho só! meu Deus do céu! Eu já peguei logo o reflexo aqui! ó. Oh meu Deus do céu, tem um coração gigante aqui! Profissional para o caverninho acertar! Monsters! Acho que depois disso, haverá um less to worry about. Beleza, antes de mais nada, vamos pegar simplesmente uh, Está é por ele, tá tio, ô oh, Pega o zoninho dele Isso, zoninho, bica Vai, arrebenta hein tio Curtiu né, você curtiu Rapaziada, ó, oh, pistolador, vamos pegar esse pistolador Abre, abre ele Isso tio, dá simplesmente o coração dele Um, <risos> dois, <risos> três oh, é ardeu. quatro, tem mais um, cinco ah, já foi cinco no rin você trouxe. Não mexa com o Lion. Tranquilo. Um. Faz oi. Oh. Rapaziada. que treinado para dar zone shot, Vamos se liga essa parece com um zóio desse tamanho na frente do caverninha. Ó, oh. abre mesmo. Um, dois, três. Olha, peraí. Carrega rápido isso nós, pelo amor de Deus, Rapaziada, ah. pera aí Peraí, aí peraí, peraí. Tá valendo isso? Aí você marcou, tio. Vai abrir de novo. Rapaziada, olha esse bloco, finalmente arrebentamos com esse alão, hein? Com esse alão, tio meu. alão? O que é esse cara, tipo? Beleza, rapaziada, reverência, hein? O Linho acabou de rebentar um desafiador super importante, hein? Finalmente, bico, damos esse anãozinho forgado, mas o Cabaninho não curtiu muito não, tio meu Deus. Tinha que simplesmente explodir ele, tinha que derreter ele. Tinha que fritar ele, porque ele vai forgar, tipo, simplesmente vai... Ai, some, oh, Deus, foi uma morte meio sem graça. Ei, Leon, vamos se ligar, hein, vamos torturar mais esses Loki que eles são forgados. Beleza, dois barripadores, um reflexo e uma granada. Ó, oh, simplesmente tem mais dois aqui, será que tem como bico esses dois juntos aqui? Uma faquinha só? Será que o Leon dá conta disso? Ô, oh, meu Deus, que, Deus que... Não, Leon. Ah, ah, ah, rapaziada, simplesmente checando mais ainda o perímetro, achamos mais dois ali que o Leon já tá ligado. Simplesmente na nasce... ah! Esse estava um pouco não exato ali. O Leon deu uma escorregada na faquinha, não deu certo. Essas duas aqui eu tenho certeza que o Leon vai bicar, hein? Oh. Oh, Leo. Oh, Leo! Mas, já, temos as nossas plantas do amor de volta. Altas granadas. Dois spray e altas munições sortidas. Você curte essa palavra, de né, sortida Tá ligado? Você compra caixa de bombom, tem bombom sortidos. É legal, curte. O que? acontece ah, O que você tá falando, caberinha? Vamos continuar esse negócio e sair fora desse local. Antes que o serãozinho volta, hein. Oh, meu Deus, será que ele volta? Volta não, tio. derreteu. O Leon simplesmente deu um pistolador no zóio dele. E explodimos de vez, ele Não tem mais volta. É sim, acontece. Beleza. Na calma e no amor. Rapaziada, era a outra porta ali, hein, tio. Ô, Leon. Ô, Leon, não faz isso comigo, não, hein? Dentro desse gameplay aqui, você tá me zoando? Antes do cara morrer, simplesmente foi camarada, camarade. Ó, vamos dar um desconto pra ele, que ele deixou 50 mil doletas em formas de moedas douradas. O Caverninha adora isso, então simplesmente ele perdoou. Por isso que o cara não morreu tão sofridamente, hein? Vamos dar um desconto pro cara que deixou 50 mil no baú, hein? Pro Leon, com assinatura. Ô, Caverninha, curto. Eu curto, hein? Beleza. É. Olha. É. Ah. Vamos se ligar que tá em um local altamente sinistro. Ó, ele está rolando um tiro isso aqui. Um dia profissional nisso, ó. Olho fechado, tio. É... é treinado para isso. É isso. Ai, que delícia! Tranquilo, hein, é Leon? Ó. O quê? Como que é o negócio a cobrinha? <risos> tem, existe ainda, sei, cobrinha. Ah, meu Deus, ó. Rapaziada, o cabelo nem se ligou, vocês nem falam nada. Não! Vamos parar com isso, hein? Ó, tem o um ovo galego aqui? Não. Ah, não é o galego. É o galego amarelo. Você vai tomar um ovo galego amarelo. Ô meu Deus, você toma uma proteína. O linho fica até mais corado no gameplay. Esse amarelo esse branquinho aqui é mais ou menos. Aí o caverninha curte mais o amarelinho. O que, que acontece? Vamos descer logo esse assim, né, elevador grego aqui e descer lá embaixo pra gente ver o que, que tem. Tá rolando altas coisas sinistras nesse subsolo aqui. É subsolo? O caverninha foi pra cima e pra baixo tantas vezes que. Ai, <risos> sabe onde é que ele tá? Beleza, rapaziada. Momento de felicidade, ó. Simplesmente pegar uma caixinha aqui. Um Spinelson, um Seguin. Tiozinho que tá aqui na frente. Um barril grego. 1.300 doletas. Olha só, o que o tiozinho faz. Ele deixa bonitinho um pulinho aqui, ó. Presente, amostra grátis. Uma escopeta, munição de arminha e munição de reflexo. E o que que acontece? Vamos trocar ideia com ele e já Não se ligar nas armas sale, e na lista stranger. atualizada. Rapaziada, What simplesmente podemos equipar in? mais coisas. Mas antes disso, vamos vender. Não quero! Não quero! Simplesmente vamos dar uma olhada aqui. Temos 59 mil doletas. E o que. é eu... Vamos dar uma olhada na escopeta, tio. A escopeta tá merecendo um reajuste financeiro. Aqui. Vamos ter mais 32 mil pra ela ficar mais forte ainda. Tranquilo. Capacidade pra 20 baletas? Oh, meu Deus, a escopeta quer mais bala ainda. Dá pra ela, tio. Dá que a é escopeta merece. Ela merece. Essa assim Claro que sim! Beleza, rapaziada. Agora que estamos suficientemente fortes para a batalha, vamos simplesmente gravar. Bar bar. Beleza, fazer vamos simplesmente prosseguir na portinha do amor. Bar Bicuda mesmo, Leon. Rapaz, é, oh, meu Deus, vai ter uns bichinhos transparentes lá não, né? O oh, meu Deus, o é que cola é? Oh, meu Deus, o Leon vai dirigir barco, tio. Ó, oh, é a Eita. Oh, meu Deus, surpresa agradável, Leon. Handsome? Carolinha? Não vai não lá, não, tá? oh, meu Deus, o Leon curte, hein? Você viu que ele curtiu, hein? Curta. O oh, meu Deus, olha a lanchinha da Eita tio. com o Leon. Vamos se ligar, hein, tio? Altas coisas. Ah. O que? O que? que? é? Pois é, bem rápido, hein? Ó. Oh. oh meu Deus, o senhor tá bem pegando cordinha grega, hein? Oh, meu Deus, como é que é o negócio? Rapaziada, vale isso, tio. Ó. Ô Leão, peraí, tio. Women. Ó, ó. Gente, voltou? Ô oh, meu Deus, eu tô com a gente. Caberão. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Claro, tio. Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Oh my yo. Sadler, you're small-time. No. Oh. <laughs> in my cage of torment, my friend. Come Estamos no local altamente sinistrão, no escuro. O Leon está com suas armas completamente profissionalizado, ó. tem até o um madeirinho apoiado no seu ombro. Vamos o que está rolando altas granadas, altas munições sortidas, altas armas e também altas plantinhas daquele naipe. Daquele naipe na S. S. Rapaziada, espero que você tenha gostado do vídeo. Ah, ah, ah, ah. O Governor agradece que está rolando. Altos Cavernistas Pro Recrutadores Os cara tá trazendo outros cavernistas Que também são pro E assim por diante Estamos construindo nossa caverna cada vez mais sólida e profissional No Youtuberson, hein? Vamos se ligar, o YouTube tá começando a curtir o caverninha Já passou do nível very, very, very, very hard Pro nível very hard Agora já, já tá mais de boa o Caverninha deseja a vocês um ótimo dia, ou uma ótima noite, ou uma ótima balada, ou um ótimo fim de semana, uma coisa assim, o que que acontece? É nóis tio, Fique agora com a programação gratuita dos Power Rangers Turbo O Caverninha te vê na próxima, é nóis!